Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste 27 sétimo domingo inicia-se o mês de outubro, o mês missionário. O mês de outubro é o mês para nós tomarmos consciência de que todos nós somos missionários, que cada cristão tem uma vocação missionária de testemunhar a sua vocação, de testemunhar o Evangelho, de testemunhar a sua fé. E no Evangelho de hoje aparece dois temas importantes, a fé e a gratuidade. Os apóstolos pediram para Jesus, aumenta a nossa fé, eles têm sede de ver como de ver com os olhos da fé Porque é aí que se enxerga muito mais E de uma forma muito mais profunda Se enxerga em profundidade O olhar da fé que saímos Ele faz a gente sair da superficialidade do nosso ver Do ver de um shopping center Que termina numa sacola de compras num cabide pendurado que ostenta banalidades A fé desperta sonhos de eternidade De vida eterna que arranca a pessoa de uma vida mesquinha Mergulhada apenas no aqui e no agora A fé faz a gente ver que a vida é dom de Deus Nascemos por pura gratuidade Nada fizemos para nascer Por isso a frase de Jesus no final do Evangelho de hoje Somos servos inúteis Fizemos o que deveríamos fazer Que nesse mês de outubro possamos todos e todas Com gratuidade testemunhar a nossa fé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 eBay.